Salve. Foi na beira do rio, foi na beira do mar Que encontrei meu caminho até o Oxalá Pulei sete ondas, comecei a cantar Foi na beira do rio, foi na beira do mar Com sete linhas vou saudar Canto da mata e o canto da sereia, venha me valer Foi na beira do rio, foi na beira do mar Foi na beira do rio, foi na beira do mar Que encontrei meu caminho até Oxalá Pulei sete ondas e comecei a cantar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 Que encontrei meu caminho até Oxalá, pulei sete ondas e comecei a cantar. Foi na beira do rio, foi na beira do mar. Foi na beira do rio, foi na beira do mar. Pulei sete ondas e comecei a cantar. Que encontrei o caminho até Oxalá, foi na beira do rio, foi na beira do mar. Sete linhas eu vou saudar, canto da mata e o canto da sereia, venha no mar valer. Foi na beira do rio, foi na beira do mar.